Oi, meu nome é Michele, eu sou bibliotecária aqui no campus. E eu sou a professora Francine, professora de Filosofia. E juntamente com as professoras Fabiana e Érica, de Língua Portuguesa, e a professora Fernanda, de Língua Espanhola, iremos coordenar, ao longo deste ano de 2023, o projeto Jornal do campus. O principal objetivo desse projeto é criar um espaço, né, ser um veículo de informação e de combate à desinformação feito pelos estudantes e para os estudantes, mas que também seja uma oportunidade de diálogo, de ampliar o diálogo entre a comunidade interna e a comunidade externa do campus do IFSP Capivari. É, o jornal ele vai ser um espaço então, para divulgar acontecimentos, eventos, tanto da cidade como do campus. E também um espaço para que os estudantes, os servidores do campus do IFSP possam divulgar trabalhos, né, projetos, tanto artísticos, técnicos, científicos, que são desenvolvidos aqui no nosso campus. Então, se você é alguém que domina as ferramentas digitais, é bom para editar imagem, é bom para editar texto, diagramar texto, gosta de fazer pesquisa, gosta de entrevista, de fazer entrevista, escreve poema, tira boas fotografias, gosta de desenhar, então vem para cá, vem fazer parte dessa equipe. A gente vai ficar muito feliz em receber vocês. E é, é importante que vocês tenham compromisso, responsabilidade, que entreguem as atividades dentro dos prazos combinados para que a gente consiga, então, dar conta desse jornalzinho. É, as inscrições elas vão do dia 6, que é segunda-feira, até o dia 16 de fevereiro. E nós vamos selecionar dois bolsistas é, que irão se dedicar por 10 horas semanais e irão receber uma bolsa de 200 reais. Então, se você tiver interesse, estamos venha esperando participar. vocês.